de mim quem está dizendo isso? é o branco aqui, não é? então, existe mim então, Jesus descobre o todo aí ele fala assim, eu descobri o todo e esse todo, não tem outros deuses ao lado desse todo, que é mim não é isso? é ou não? É? Quando, a, quando ele diz eu e o pai somos um é porque ele descobriu o todo O que é o, o mim O min é o ponto onde um ser descobriu o todo. Estou é um fazendo dois exemplo da reta, né? A reta, por esse ponto aqui, descobri como que esse ponto é Ele descobriu a reta também. É o micro no macro? Não, é uma unidade. É a unidade. Que está em cima, está embaixo. É, é unidade, é, é natureza igual. Eu e o pai somos um e o pai é maior do que eu. Por quê? Onde eu estou manifestado, eu tenho uma individualidade. Mas não é a micro nem macro, é o todo. A, a totalidade de Deus está. Por isso que é o piada, a pessoa tem problema, né? Porque é o todo universal, a, a riqueza, por isso que está na Bíblia assim, é, cordeiros com o Cristo de todas as riquezas celestiais. Nós somos cordeiros com o Cristo. E a pessoa chega lá e fala que não tem não sei quantos reais para pagar uma conta. Porque está tá amarrado aqui no, no poço das lanças. Ana. É, é? Então, a gente não consegue passar isso é, para todo mundo. Mas que dá vontade, dá, né? Ana? É, é? Mesma coisa que a pessoa está. Um cantil de água aqui não tá morrendo de sede. Não sabe que, que aquilo é água, né? Quando, quando ele descobriu, Jesus descobriu esse todo, que é o mim, ele descobriu, não esse ponto, ele descobriu o branco. Que foi também que está em Isaías, em Moisés, né? Não terás outros deuses ao lado de mim Quando Moisés descobriu esse mim Onde ele estava Ele disse o eu sou Não foi? O que é o eu sou? É cada mim Que integra o todo Então quando Jesus diz Ninguém vai ao pai senão por mim Ele está dizendo que Só vai a Deus quem se integrar a Deus Não é personalizar em Jesus Cristo O budismo diz a mesma coisa Krishna diz a mesma coisa. Né? E aqui tem assim, naquele dia conhecereis que estou no Pai, quer dizer, este está no todo, vós em mim, porque o mim é isso aqui. Né? Se o Mim é Deus, vós em mim, todo o mim que estiver aqui, esse, esse, esse aqui, Todo mim que estiver no todo é a mesma natureza. Estou dizendo aqui: naquele dia, depois que estou em meu Pai, vós em mim. Tá? O mim é Deus, e eu em vós. Agora eu pergunto o seguinte: onde é que foi o um ser humano, uma dessas, hein? Cadê o ser humano? Que a pessoa sempre assinava cheque dizendo que era ele. Onde foi, nesse contexto todo aí, onde foi parar esse, essa criatura? Hein? Ela evoluiu a ponto de chegar a isso? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com o Paulo quando, Jesus, quando, quando ele disse o Cristo vive em mim? Cadê o Paulo? Sumiu? Sim, foi. É, ele dizia, eu morro todos os dias, é. né? E é por isso que eu vivo. É. Então o que morre nele é o ego dele. Que é. morre, né? Tinha vida? Não tinha vida. Não tinha vida. Deus é a vida. Entendeu? Então, é, é, quem, quem está estudando pouco tempo aqui vai estranhar mesmo isso aí, porque eu, eu parto direto do absoluto mesmo. Foi a única forma que eu vejo da pessoa mudar da água para o vinho o tipo de vida que estava vivendo. Esse negócio da pessoa pegar um curso da verdade com 20 anos de idade e está com 90, depois fala assim. Quem sabe no 95 já posso perder a largar minha bengala? <risos> Entendeu? Ó, a coisa é direta. Eu Tem tenho, umas eu tenho centenas de casos, de pessoas pegam isso aqui, ó. Conhecido meu que trabalhava na firma lá, que eu trabalhava antes, ele era projetista, trabalhava com o Nanquim. Ele ia desenhar, a hora que ele estava com o Nanquim prontinho aqui na, na régua, dava uma ferroada no estômago dele e fazia assim. E borrava tudo o desenho. Expliquei isso aí pra ele. No dia seguinte nunca teve mais nada as pessoas ficam que tem um filho próspero, a vida inteira, não, não, não, não sim, mas tem porque não, não, não, não, não, não, não, não, não sei o quê? isso aí é anticristo, falando que tudo é Deus, tem de tudo que se, se fala aí. Né? É, é muito, é, precisa ser muito bem colocado as coisas, porque ninguém está dizendo que ser humano é Deus, muito pelo contrário. Né? Mas quando o ser humano deixa de colocar a sua importância, a sua presença, para reconhecer quem está realmente presente ali, a coisa rola. Né? Essa é a vida pela graça. Não dá para convencer ninguém disso. É só a pessoa fazendo <risos> a mágica. Eu queria dizer uma coisa. A, a coisa não vista não é pensada também. Não, ela é contemplada. Já está Por isso vista. Isso que não é fácil, né? Que a gente tem que ir além do pensamento para perceber a coisa não vista. Dizer, o que acontece é aquilo que eu falei. Quando a pessoa não, não, não enxergou a não vista, então, não, não era esse só o problema. É que ela enxerga um... Um, um negativo nela porque tem pessoas, por exemplo é, quero dizer o seguinte a pessoa não precisa enxergar uma verdade absoluta para ela ter suprimento a coisa está acontecendo para todo mundo naturalmente o suprimento está sempre até sobrando para todo mundo aí, no mundo inteiro que se perde por dia de coisa, de tudo está sempre sobrando agora, onde entra o medo a preocupação é que são os bloqueios. Quando a pessoa conhece isso, ela deixa de bloquear. É. Né? O também a ah, esse negócio da palavra que Jesus deixou, a palavra de Deus, que todo mundo fala que acredita fiamente na palavra de Deus. É. Mas a todo momento nós estamos negando isso. Né? É. Ah, esse negócio de um imprevisto, de falta de dinheiro, de uma doença, etc. Você está esquecendo uma palavra de Jesus. Estarei contigo todos os dias até, como sou, até a consumação do século. Agora isso é uma coisa que a gente fala que acredita, mas numa hora dessa aí você deixa de acreditar. Porque se ele está com você todos os dias, as coisas não podem acontecer. Se está acontecendo, é a tua parte humana que está negando. Tá? Exatamente. Agora, por isso que eu falei que é uma vida meditativa, não é? É. A pessoa pega isso aqui hoje e fala, nossa, o que Mandei para os conhecidos meu lá no lugar interior, a pessoa pegou isso aqui, nossa, que beleza isso aí, né, mas é muito avançado, né, é. muito <risos> avançado, não tem avanço nenhum, é, qual é o, o, o, o impedimento que uma pessoa, qualquer um, tem de ficar quietinho, sabendo que então, todo mundo, qualquer um que nós paramos na rua, ele vai concordar que ele não é visto como ele é, eu sempre falo que a parte vista estava no supermercado, nas partilhas do supermercado meses atrás, né, a parte vista é, Não é o ser Então qual a dificuldade que a pessoa tem Porque a, Tem pessoas que acham assim Não, mas faz muitos anos que ele mexe com isso Isso aqui começou a funcionar para mim Logo no começo que eu descobri Faz 20 anos que eu estou falando sobre isso Não levei 20 anos para fazer funcionar Sabe Agora, o erro É, que, por exemplo, é aquela questão que, de evolução Um fala assim, não, você tem mais facilidade Porque você é mais evoluído Faça o que está dizendo aqui, não fica filosofando em cima. Fique em silêncio. Já cansei de... Vários casos de, de pessoas na firma que ligam lá, até clientes lá, falam, você não vai acreditar no que eu vou falar para você. Né? Até eu falo, nem vou dizer. Não fala, nem vou dizer. Não fala. Mas não fala. Eu falo, se eu disser você faz, faço. Mesmo que você acreditar, faço. Faz, funciona. Entendeu? Por que, que funciona? Porque não é o ser humano... Decorando isso aqui que vai fazer a obra <risos> Entendeu? É o não feito, não visi, não visto Que é Um com a obra Já É tudo pronto Isso aí é, Quando tudo é Deus é, Entendido essa palavra é Significa o que? Que todo o bem existente no universo Todo ele Já está aqui Não tem, não tem mais um pouquinho Para vir amanhã é esse que é o segredo. Agora, é evidente que quanto mais você vai lendo, você vai conhecendo mais o universo de Deus. Por quê? Por causa do condicionamento. Você vai conhecendo mais. É, tem, tem artigos que falam, exemplo, só, só é, sobre o permanente, né? Só o que é permanente. Se nós tivermos certeza absoluta de que tudo que nós temos aqui hoje, invisível, nós vamos ter sempre... Quem vai ficar se apegando por ficar de nicharia aí? Não, não é? A pessoa às vezes estraga o dia. Lá, o, o, o Jesus falou assim: se te roubarem a túnica, dê também a capa, né? Porque ele está enxergando as coisas não vistas. E os outros, não, mas é? eles roubaram a capa. Esse ensinamento aí deve ser para algum tolo aí, né? Tá? Então, é, isso aqui só funciona é, com o coração de criança. A pessoa fala assim: Tá falando para fazer? Eu posso fazer? Sei o telefone, ó. Dúvidas. 5219481. Dárcio. Como? É. Dárcio A dúvida é o seguinte, tem pessoas que, que confundem o fato de eu falar que ninguém precisa de ninguém, porque o Deus é, é onipresente, ou o fato de não poder ligar para comentar um assunto. Não é nesse sentido. Como diz isso? Radical assim O que eu sou contra É aquilo que eu fiz em 84 anos de idade Até ela participou lá seis meses repetindo toda semana a mesma coisa Depois de seis meses todo mundo assim Que dia que você vai repetir o curso? <risos> Entendeu? Então foi, foi um negócio que eu aprendi que está errado Quando a pessoa estiver dedicada Primeiro que se ela não tiver tempo para se dedicar a isso Não está havendo dedicação Porque ela, o tempo é, é a coisa que, que vem da não vista invisível Prioridade né? É por exemplo, nunca me faltou tempo para isso, nunca, e até eu sempre falo que quanto mais tempo eu, eu mexo com isso, menos tempo eu preciso mexer com as coisas do mundo, é... paradoxal, mas é assim, fazer meditação então, então vamos fazer meditação agora, vamos fechar os olhos, reconhecer que do jeitinho que nós estamos aí, não vistos, nós somos Deus mesmo, tá bom, tá? Silêncio, sem forçar a mente.